E o pessoal que tiver interesse, a descrição está embaixo do vídeo. Vamos ao vídeo. Boa tarde, amigos. Eu sou Maurício Mococa. Hoje nós vamos falar sobre as varione, que é a cesia. Nós vamos mostrar um pouco dela, como é que elas funcionam. Que tá as variones, que o pessoal tem perguntado aí como é que elas funcionam elas podem funcionar de duas maneiras você pode usar o testemunho na câmera dela que é colocando o colocando o topaz colocando o rubim e o ouro aqui na câmera dela então você coloca aqui, fecha Você pode caçar com ela e... Você pode usar ela, caçar com ela Quando elas acham algum objeto, elas cruzam Eu estou cruzando com a mão porque não tem nenhum objeto embaixo Bom, Vamos colocar um objeto aqui para poder cruzar Aqui tem uma moeda embaixo Agora ela cruza e, a... e também você pode usar ela pela radiestesia. A radiestesia você dá o comando de voz para ela. Porque, por exemplo, aqui eu tenho uma moeda de 25 centavos. Então, eu dou o comando para ela, para ela procurar uma moeda de 25 centavos. Então, ela vai procurar uma moeda de 25 centavos, vai chegar em cima dela e ela vai cruzar. Que é isso que ela faz. Que é o comando de voz, que é a radiestesia. A radiestesia é uma prática de muitos anos. Há mais de 9 mil anos antes de Cristo, no Peru, pelo Zinho. Lá, eles já usavam as varas agora muitas pessoas têm me perguntado sobre o seguinte sobre usar os pêndulos ou usar as varionicas a questão dos pêndulos e as varionicas é muito simples dos pêndulos você tem que usar mapa, você tem que ter um conhecimento bem maior do que as varas as varas é simplesmente ela é mais prática principalmente na, na, na área que a gente atua, que é a parte da mineração então ela é mais prática, ela é mais rápida não que os pênis não sejam bons, os pênus sejam bons, é muito bom também se tiver muita prática no, com eles, eles é excelente só que as varas elas vai mais direto, por exemplo, você dá um comando para elas, você pegou elas na posição, você pôs elas aqui na posição você deu o comando para ela, a vale, procura um veio de ouro. Elas você dar os três passos no terceiro passo. Ela vai indicar uma direção para você. Aqui eu estou pendendo com a mão aqui porque não tem eu estou dentro aqui da cozinha. Então ela vai te dar a direção que você vai caminhar. Não é para onde eu sei que é caminhar, para onde elas querem que você caminhe. Agora de onde vem a energia? A energia ela desce do nosso cérebro e desce pelas mãos. Aqui na mão, ela é transmitida para as varas. Então, são o nosso cérebro que transmite energia para elas o que não é que é caçar. Por exemplo, é, quando eu dou o comando para elas caçarem um veio de água, a energia desce do meu cérebro, desce até elas, elas, você vai dar os três passos, no terceiro passo elas já te indica o veio d'água mais forte que tem ali naquele meio não é o mais fraco, é, elas indicam o mais forte é o que vai dar mais água, com menos fundura então essa parte aí é uma parte que eu estou devendo ela em vários vídeos então hoje eu resolvi fazer esse vídeo para tirar a dúvida aí do pessoal e também esclarecer umas coisas a pessoa que, que adquire esse produto ele pode trabalhar com a radiocesia, pode não trabalhar com a radiocesia. Ele pode trabalhar, por exemplo, colocando água na câmera para caçar água, é, ouro para caçar ouro, colocar diamante caçar diamante. Mas a radiocesia se torna tudo mais fácil. Porque a radiocesia você apenas dá o comando para ela dar três passos e ela te com a direção. Agora. E o pessoal também tem, tem perguntado, dá fundura? Sim, depois que você aprende a resistir, você, exige, você aprende, aprende o básico, você aprende a saber a fundura que tá Porque quando nós, nós a pessoa adquire esse produto com nós, nós passa pelo WhatsApp, tudo para ele começar a aprender. Agora, tem também aí que as pessoas portadoras de problema de nervo que tomam remédio forte, tem problema de desmaio, que não tem controle dos nervos, tem mal de ozheimer, não tem controle sobre elas. Então, ele não consegue radiestesia por elas. Ele pode caçar com elas, mas ele vai caçar com elas só com minerais na câmera. Agora, se ele insistir com elas, mesmo ele tendo problema, durante um mês, dois, três meses, que todo dia ele tenta praticar com elas, tenta caçar com elas, vai chegar um ponto que ele vai conseguir usar elas. E também ele vai estar por lado dos problemas dele. Porque ele está forçando o cérebro, está emitindo a energia do cérebro para elas. Então ele, ele vai começar a perceber que ele está melhorando os problemas dele. Então vai chegar ao ponto que ele não vai precisar mais de carmante, de mais dessas coisas. Mas precisa muita persistência, Olha. Agora sobre usar ela, qualquer criança pode usar, qualquer pessoa pode usar, não tem problema nenhum, não tem. A única coisa que ela te ajuda é a caçar a energia daquele objeto que você quer, emitindo a energia do teu cérebro para caçar aquele outro. Objeto que tem energia. Outra coisa muito importante. São como fabricar essas varas. Porque tem muita gente por aí. Fabricando varas. Só que as varas. Para trabalhar com a radicesia. Ela tem que ser um material sólido. Somente um material. Ela não pode ter dois tipos de material. Porque senão ela tem dois tipos de energia. Porque além da energia. Que nós transmitimos aqui do cérebro para elas. Ela também tem a energia delas. Por exemplo, as duas varetas aqui, elas têm energia desse material. Esse material aqui é um latão, que é o chamado metal, né? O amarelo, todo amarelo. É somente feito dele, não tem outro, outro material nessas varas aqui. Nem enrolamento, nem nada, nem, nem os pinos. Os rolamentos que tem nela são todos feitos do mesmo material. O material que é feito antena, é empunhadeira, é a parte aqui do tampão, é os rolamentos, é os pinos. É esse pino em cima que trava a vareta, todo um material só. Ela não tem duas energias. Então, a que você manda do cérebro para ela, ela tem somente uma energia para cap captar junto com o que você comandou. Então, isso é muito importante. Aí o pessoal faz umas de rolamento, rolamento de esfera, de aço. Não é que não funciona. Funciona. Ele vai trabalhar com ela, elas vai caçar o que tiver ela, um rolamento de esfera de aço aí, o que tiver de aço, o que tiver no chão de aço, tampinha, de latinha, de cobre, de ouro, qualquer coisa que tiver, ela acha. Só que ela não aceita um comando específico. Agora, para aceitar o comando da radiestesia, só tem dois materiais que pode ser construídos. E outra coisa, essa experiência que eu estou falando, não é eu que estou inventando, isso já de milhares de anos atrás. Então, a maior parte dos minérios, antigamente, que foi descoberto no Brasil, foi tudo por intermédio das varas e tudo por intermédio da radicesia. Porque a maior parte de quem fazia essas pesquisas antigamente eram os padres. Eles que praticavam nas varas e eles que praticavam com os pêndulos, e ele que caçava os minérios então é uma coisa muito antiga e comprovada e aí o pessoal também aí que tiver alguma dúvida aí, entra no Google aí faz uma pesquisa sobre radicesia o que, que é a energia telúrica o que, que é a energia cósmica como as energias do cérebro é transmitido para o ar ou para o tempo. então o pessoal que não, não tem conhecimento Antes de fazer aí um comentário bobo, procura no Google, procura conhecimento. Depois faz o comentário. Porque a gente não nasce sabendo. Agora, fazer comentário bobo sem conhecer, sem nada, eu chamo de burrice. Ou então de pessoa analfabeta. E também pessoas que não procuram aprender. Então pessoal que estiver vendo o vídeo aí, que não entender, procure no Google, procure saber o que é radiestesia, o que é uma energia telúrica, que a energia telúrica é a energia da, do veio de água, é prejudicial à saúde. Se você montar uma cama, dormir em cima do lugar, desse lugar que tem a energia telúrica, geralmente você vai ficar doente. Você vai ser uma pessoa doente, pessoa estressada, você vai ter muito problema de saúde se você tiver uma cama que você dormir em cima. Hoje em dia não ensina essas coisas, quase ninguém ensina, porque eles não têm vontade que você aprenda certas coisas, mas é uma sabedoria antiga, é uma coisa antiga, é uma coisa muito válida. E outra coisa, as variônicas não é somente para caçar, in... caçar minério não, elas caçam, você pensar que caçam. Você quer caçar um animal, você caça. Você quer caçar um caco te roubar, você caça. Você quer caçar outra coisa, você caça. Você quer saber se um negócio teu vai dar certo, você fica sabendo com elas. Então é. É muitas outras coisas. É milhões de coisas que você pode fazer com elas. Tanto com elas como com o pêndulo. Só que o pêndulo eu já aviso para o pessoal que é mais difícil de aprender. Porque as variônicas nós não usa mapa de os pênalti você tem que usar mapa, você tem que ter um conhecimento e o outro vezes, cada coisa que você vai fazer é um pênus específico e as varionicas não, as varionicas elas é única é duas varionicas as várias cruzou, as te indicou uma direção, é aquela direção você pode acompanhar aquela direção, distância em distância você vai corrigindo a direção e outra coisa não tem distância para elas se você fizer uma pergunta para elas aqui do Brasil, uma coisa que está lá nos Estados Unidos lá, elas vão te indicar algum dos Estados Unidos para você ir. Se você estiver em São Paulo e a coisa estiver no Amazonas, ela vai te indicar algum do Amazonas. E você pode seguir a direção dela que você vai cair lá onde você perguntou. E as pessoas têm duvidado muito. Então esse é o motivo desse vídeo. Agora, antes que as pessoas duvidem, entra no grupo, faz pesquisa, lê os livros, aprenda a raceria. Porque não são as varas que são mágicas, elas não são varas mágicas, elas ajudam a sua energia do cérebro com a energia delas, com a energia daquele objeto que você vai fazer pesquisa que tá gravado no nosso, no nosso cérebro, porque no nosso cérebro passa milhões de informação por segundo e que nós não consegue, nós não consegue ver mas passa milhões, tudo que tá passando de energia no ar aí, de televisão, de celular, tá passando pelo cérebro humano tudo tá gravado, é só você saber tirar do cérebro e pedir os amigos aí para se inscrever no canal, deixar o like, dar uma força aí o canal poder crescer, agora nós já estamos ultrapassando aí os 3 mil inscritos, que eu não esperava tanto graças a Deus tá bom, é sinal que o pessoal tá gostando e também, nós vamos fazendo os vídeos, vamos tentando explicar, vamos tentando fazer alguns vídeos na prática e também tentar explicar mais alguma coisa nos próximos vídeos sobre a, a radiestesia e também como funcionamento, porque as variônicas, para cada coisa que você vai caçar, você tem uma ordem de comando também é importante é coisa que quando o cara adquire o produto a gente passa para ele para ele começar a praticar depois ele vai desenvolvendo por conta dele aí ele começa a pegar o jeito aí ele já vai se desenvolvendo sozinho mas aí no primeiro mês a gente vai dando uma força para ele poder pegar pegar o jeito e eu tenho muitas delas vendidas para o Brasil inteiro não é uma nem duas nem cinquenta nem cem é bastante nesses anos que eu tenho feito e estou continuando fazendo daqui uns dias também não vai ter uma também feita somente de cobre e dizem os amigos aí que eu agradeço meus três mil inscritos aí de coração são gente boa, gente que acompanha o canal está sempre no canal, sempre fazendo os comentários e vamos ao próximo vídeo